Dudu, invadiram o barraca ali, não sei se você viu, mano E eu preciso eu colocar eu a eu música Não quer começar Pera aqui que não, tô... não, começar tô aqui todo... não. Quai, Mark. Ah, você tá na chega dos caras, mano Ai, ai, ai Vontade de ir nesse bot cedo Nem precisa, que meu time é muito bom Nem precisa, vou só clinar pra cima E aí, Edward, já agora. agora? Brota, brota, brota, brota, esquipa esquiparonga esquipa Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo sou... Tá wave, velho Tô aqui, tô aqui Valeu, ômega, obrigadão pelos seus dois meses com a gente aí também, meu lindo Só agradece a bombinha pra... Nossa, ah, teve um TP aqui, velho, que é isso? Cara try hard, mano uh! Caralho, uma máquina, mano, pera aí Quer matar de novo? Posso ir? Não, não, Não, não, não, ainda não, ainda não, agora pode tem que bater, Dudu. Cortado. Acabou o jogo dele, velho. Acabou. Ah! Valeu, Marquinhos, pelo sub. O Marquinhos pediu aqui, o des, o Dudu, pra eu poder smitar pelo dele. Pelo Valeu, Marquinhos. Só boa, pai. Seja bem-vindo aí, meu príncipe. Bora, dali, Bora, dali. Macha na boneca, Dudu. Macha na boneca. O E dela me deu 140 cada um, bota. perto, é, aí Cada um, cada um. Então, ela me deu 4 Q. 4 E deu... deu... Tudo isso, ou seja, 4 segundos ela me deu em cá, velho. Faltou indo, Aguenta indo, aguenta aí, aguenta aí. O meu silence não deixou ele fazer a parada que ele queria. Caralho, essa silence não tá puta, mano. Esse cara, velho. Tá ele puta, tá muito tá puto. Caralho, Ô, se a caça-pé for bater na torre eu pego o nível 6 em um eu minion. Tô... Ah, ela não vai bater. Não, véi. ela vai, não vai, não vai, não vai. Ah, senão ela morria. Acho caralho, que mesmo tá se tu gank aí gente, a gente matar ela não é no, no bota-ferra. Essa caça-pé aí? É, porque você ia pegar toda a wave, tá ligado? E Eu ia perder muito XP, velho. Então eu nem vou aí, não. E aí galera, A de quem vai de ser Deus, esse arauto? Eu do Recarim, abre uma aposta aí, duvido que dá tempo Olha, fodeu Não consigo ver esse, esse arauto sendo meu Eu não consigo Ó, é meu, Dudu E é nosso É seu, todo seu, Martins Descama, porra do bagulho Aaaaaah ah! Acerta, nossa ah! Vai nesse dive ou não, Dudu? Vamos, vamos, vamos, vamos, Oh! Recarinente velho. aqui, fodeu, velho. Eu tô, morri, eu tô morri, enfrentando morri, um velho. aqui. Morreu não, pai. Ah, Dudu, para com esse aí, mano. Queria agora na cara. Estura! Vira ah. nela! Vira nela! Ah. Ela tem ah. ult! Ela tem ult! Não, não tem não, não tem não, tem não, tem não! não, não, não, não sai, não, tem, não, sai! Não, não. Ai, te malugou aqui, velho! TP! Nossa, o cara deu eu um. Só mais, você, assim. velho, eu só mais você, Marguinho, só mais você! Caralho, que dano, velho Nossa, bateu bastante mesmo, bateu gostoso ainda Mas eu só vi a cabecinha, velho Sai, filho Sai, seus demônios O B2 tá nenhum. na escura, escura as duas. Obrigado por purpa, papai. Não, não tem como ser na no escura. Nossa, eu larguei? Tinha ward um ali, tinha ward. Um Nem um está bom, ah. tá bom. E um TP aqui, ó. Ó, ah, eu vou para também, velho. Né? Caralho, eu acertei o time certinho do TP do cara. Tá bom, tá bom. Marquinhos, então, você passou, já usou passou. hoje? Tá diferente. Essa carinha de cachorro ai, que você ai, fez ai. não me engana, né, Marquinhos. Se você tá safada hoje, isso, você, você, tá você tá chupar isso. um joelho, o Marquinhos. Ai, eu que que, que isso aí, pai? Chupar um joelho? Hum. Eu, eu, vou, eu, ainda, vou, anyway, eu vou, eu vou, eu vou. Aham, você quer ir? Quer ir, tá quer tá aqui, ir, quer ir? Bora, bora, bora, bora. Calma, calma, vou entrar dentro do pitch, vou entrar dentro do pitch. Eles não ah. sabem que eu tô no pitch, eles não ah. sabem que eu tô no pitch. Não sabe, tô no pitch. Sabe, ah. sabe sim. O Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Tive que usar as onhas, vai, vai, vai, vai, vai. Caralho, oh. tu, tu, salva eu, pai, salva eu! Caralho. Eu não mereço morrer, eu não mereço! Um, dois, três e. Uh, uh. Bora, paizão! Caralho, Nossa, essa foi pog! Mano, ainda bem que eu usei zonas, galera, e não fiquei apertando Caralho. W, tá ligado? Caralho, que pica, velho! Cê é louco! É, galera, vem com nós, vem com nós, família! Mandar um vem com nós ali, ó! Compensei a passada merda que eu fiz antes? Deu bom, hein? Não sei, velho. Tô indo, tô indo, tô tá indo. Ó, bora, bora, bora, bora. Deu-se a BAUT! Eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Minha mulher disse que não gosta que eu use perfume Porque gosta mais do meu cheiro natural Brabo, DK Scott Aquele cheirão de subaco mesmo, né? Aquele CCzão torando, aquele, aquela caatinga, né? Brincadeira, pai, mas é coisa linda E é isso aí mesmo Eu também tenho um cheirinho natural gostoso Tá ligado? Um cheirinho azedo assim Um sorzinho, um, um negocinho assim Mas é né? um cheirinho gostoso, né? Vou ou não vou, Dudu? Não, acho que não, viu? Já foi, fodos, Poucas Vai dar ruim porque eu tô sem zonas, eu vou morrer, mas se vocês fizerem história. Olha esse no silence pediu. aí, então, Cassel Pé, olha esse silence aí. Eu vou atrás desse puta aqui, ó. É, tá, tá, tá. Slow. Caralho, pegou mesmo, Beleza. hein, mano? Caralho, pegou firme, velho. Mano, eu tenho é uma vazia. pergunta aí. Que esse, esses, dias, esses dias aí aconteceu comigo, mano. Pô, já aconteceu de vocês estarem na rua e dar aquela vontade de coçar o cu, velho? Nunca deu essa vontade de vir, não, velho. Eu já tive, velho. Recentemente, inclusive. Você tava no meio da rua e aí deu coceira, como é que é? é? No meio da rua deu vontade de coçar a bunda, velho. Ixi, é oxiúris isso aí, Dudu. Do... É o quê? Ó, oh, aí, vai dar, velho. Ué, o que que é isso? Ah, eu não, sei, eu não sei exatamente o que é, mas é um negócio que dá no cu aí, mano, em específico. Como Você assim, que tá véio? com seu cu sujo aí. É, sei lá. Ué, velho, nunca teve vontade de passar a bunda, velho. Ah, já, tá ligado. <risos> okay. Ué, velho. Ai, ai. Vai Ué, lavar aí, a bunda, moleque, lá, ó. Não, a pergunta não é necessariamente essa, é, é. Todo mundo já teve essa vontade, Mas vocês gostaram um ou como é que é? Tipo, você tá em público, você não pode ir no banheiro, velho. Deu aquela disfarçada, como é que é, velho? Ru é um negócio engraçado, brincar, né, mano? Tudo. Todo mundo tem um cozinho, né, mano? Engraçado, né? Um cozinho, um cozinho verdadinho.